Você quer começar a trabalhar com steel frame na sua região, mas não tem ideia de como é que faz isso. Como é que eu divulgo? Como é que eu falo sobre ele? Fica comigo que eu vou te mostrar tintim por tintim como é que você vai dominar o mercado da sua região sem nenhum tipo de problema. Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. No mercado do Steel Frame já há quase 15 anos. E, meu amigo, com muito sucesso, eu posso te falar e com muita certeza. Eu vou te dizer um negócio. Se você acha que hoje tá difícil vender Steel Frame, imagina 15 anos atrás. Você não tem ideia como é que era 15 anos atrás. E esse é o bloco do Helena Responde. Tô gravando especialmente pra responder o meu queridíssimo, queridíssimo, queridíssimo, aluno, que se chama Leandro Pederson Rodrigues. Não, é Leandre. Leandre Pederson Rodrigues Bonito o nome, Leandre. Leandro ele é montador de drywall. Ele já trabalha com gesso e tá querendo entrar no mundo do Steel Frame. Haha, <risos> e ele é do Espírito Santo. Pô, é legal, sabe? Que o Espírito Santo é super avançado com relação a drywall ao Steel Frame. tem várias empresas e várias obras. Nossa, tem vários alunos incríveis lá. Super, super em alta. Então é o seguinte, o que que acontece, Leandro? O que que eu quero é que você entenda? Primeiro, você tem que entender que o Steel Frame, ele tem inúmeras, inúmeras, inúmeras vantagens. E ele tem vantagens para quem constrói e para quem vai habitar e ocupar aquele espaço. E o que, que o Leandro está falando? Eu não a pergunta? Ah, eu não fiz a pergunta, é verdade. <risos> e o que, que o Leandro quer saber? Por conta da resistência e cultura do brasileiro, qual seria a abordagem correta para convencer e fechar uma obra? Pelo jeito, o Leandro está com dificuldade de fechar negócios. Então vamos ajudar Leandro. Leandro, é o seguinte. Primeiro ponto, você tem que entender que o estilo frame ele é muito bom para... Quem vai construir, para quem tá utilizando ele na hora de construir, ou seja, você, né, o profissional é claro. de montagem, montador. E para quem vai ocupar o espaço depois, para quem tá recebendo a construção. E você precisa, na hora que você for fazer o atendimento, na hora que você for fazer a divulgação, você entender. A pessoa que tá te contratando, né, você é montador, é o construtor. Então esse é um ponto completamente, ó, completamente fundamental. Por quê? Se for o construtor, que é quem constrói, o que, que você tem que falar de vantagem é que vai dominar ele na hora? Você vai falar sobre velocidade, sobre o baixo volume de pessoas no canteiro de obra, que, gente, construção tradicional, ninguém aguenta ver aquele um monte de homem. Pedreiro, serpente, ajudante, oficial, oficial, carregado, ali. É homem pau, é muito homem. Então, tipo assim, a gente tem bem menos pessoas no canteiro de obra, baixo volume, material, ou seja, frete logística bem mais simplificada. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de steel frame, é simplesmente menos de material, vai vendo. Então, quem trabalha em obra, pensa muito nisso de logística. Outro ponto que eu anotei aqui pra você, Leandro, anotei especialmente. Existem pouquíssimos profissionais no mercado. Então, a partir do momento que o seu contratante, que o construtor, ele tá começando a dominar o Steel Frame, divulgar aquele grande Steel Frame, tá atendendo o cliente dele com Steel Frame, ele vai se destacar, ele vai começar a se tornar referência no mercado, ele vai começar a se tornar o número um. Grupo. E não, muitas vantagens para o construtor. Em seguida, quem você tem, qual é a segunda opção? Não é o construtor, você tá vendendo direto pra quê? Pro dono da casa, pro dono do mercado, dono da construção. É o cliente final. Esse cara aí, eu vou ser bem sincero, ele tá cagando bolotas. Que a logística é mais simples, que é menos pessoa, que é mais rápido. Na é verdade, mais rápido ele vai se importar. É verdade. Mas as vantagens que são para o construtor não vão funcionar para o cliente final. Por quê? O cliente final ele tá se importando com o quê? Quanto tempo vai durar a obra dele, a velocidade que ele vai ter a obra dele entregue, a garantia, a durabilidade, a questão térmica, a questão acústica, ele vai tá estar se perguntando sobre tudo isso. E aí, o que você vai explicar pra ele? Você vai explicar pra ele que o estilo frame o quê? Ele dura muito mais tempo que a alvenaria, né? Ele tem garantia. A gente tem testes e resultados que mostram que o aço é extremamente resistente. E dura anos, anos, anos e anos. Inclusive, já falei isso em vídeos aqui. Talvez ele se preocupe com sustentabilidade. Várias pessoas, principalmente cliente final quando fala de casa, tá preocupado com sustentabilidade. Tá preocupado também com manutenção, que ele não tem que fazer manutenção toda hora. Então você tem que apresentar pra esse cara essas vantagens. E isso vai ajudar você na hora de fechar o seu negócio. Por isso que eu falo que é muito importante você entender que o estilo frame tem inúmeras, inúmeras vantagens, Leandre. Tem muita vantagem. Só que nem sempre a vantagem que você considera importante é a mesma vantagem que a outra pessoa considera importante. E essas vantagens vão mudar do perfil, principalmente de construtor para cliente final. Por isso que você for fazer o atendimento, você tem que utilizar as vantagens certeiras que vão convencer o seu cliente na mesma hora a utilizar o sistema. Então, um bom atendimento faz toda a diferença. E te digo que todo esse passo a passo eu dou para você no meu curso online, O Boom do Steel Frame. E ele é um curso voltado exatamente para vendas de steel frame, para você dar um boom no mercado da sua região. Então, se você quer dominar o mercado, você quer vender para cliente final, você quer vender para construtor, para incorporador, para lojista, não deixe de clicar aqui embaixo agora e se inscrever nesse meu treinamento online, o Bundo do Steel Frame. O link tá bem aqui no descritivo do vídeo. O que você encontra aqui também no descritivo do vídeo é o quê? O botãozinho pra você se inscrever e o sinalzinho de alerta pra você receber todos os avisos e aquele habilidadezinha daquela curtida. Então se você gostou desse vídeo, se você gostou das dicas, não deixa de dar like pra mim. A gente se vê por aí. Grandes beijos. Tchau, tchau.